Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje eu trago para você o anúncio oficial dos jogos da PSN Plus do mês de outubro, beleza? E antes disso, aqui, player, queria agradecer você que vem acompanhando o canal, vem interagindo aí com a gente, né? Vem compartilhando os vídeos, dando like, isso é muito importante. E você que ainda não é inscrito ainda, né? Se inscreva aí e vem acompanhando as novidades do canal, beleza? Primeiro que os jogos... Eles estarão disponíveis a partir do dia 5 de outubro, então é, já vai se programando aí e gerenciando o seu HD para baixar os jogos, tá? Lembrando que se você ainda não baixou o jogo né, do Street Fighter 5 e do PUBG, que são os jogos da PSN desse mês, corre lá porque em breve vai ficar disponível, beleza? Então dá até tempo de você assinar, né, fazer a assinatura da PS Plus aí e baixar estes jogos, tá? Então, player, começando pelo primeiro jogo, o Vampire é um jogo de 2018 e, geralmente, a Sony né, e outras empresas têm costume de, jo de lançar jogos nesse formato, né, mais jogos de terror, de suspense, nesse formato, porque agora, no mês de outubro, a gente entra também no mês festivo aí de Halloween. Entrando no jogo, ele se passa em Londres, em 1918, e você é um recém-transformado vampiro, Dr. Jonathan Reid, como médico, você deve encontrar uma cura para salvar os cidadãos de devastados pela gripe na cidade. Né? Como vampiro, você está amaldiçoado a se alimentar daqueles a quem jurou curar. Então, como médico, você tem. né? O médico ele, ele faz um juramento de salvar pessoas e ele vai ter que morder e sugar sangue de todo mundo. Então, é, você vai ter que abraçar o monstro que existe em você. Sobrevive e lute contra caçadores de vampiros, mortos-vivos e outras criaturas sobrenaturais. Use seus poderes profanos para manipular e mergulhar nas vidas daqueles ao seu redor. Para decidir quem será a sua próxima vítima, lute e sobrevive com as suas decisões, beleza? O jogo pelo trailer parece bem bacana, eu não joguei esse jogo, pretendo baixar e ver como que é, que é um estilo de jogo que eu curto, beleza? O segundo jogo já é o Need for Speed Payback, um jogo de 2017. E a história rola em torno do submundo de Fortuny Valley. Você e seus parceiros foram divididos pela traição e reunidos por vingança para derrubar The House, um cartel que governa os cassinos, a criminalidade e os policiais da cidade. Nesse paraíso corrupto, as apostas são altas e a casa sempre vence. Demissões de assalto insanas e devastadoras batalhas a carros, Demissões de assaltos insanas, a devastadoras batalhas de carros, Need for Speed Payback oferece uma fantasia e ação impulsionada pela adrenalina. Então, quem curte jogo de carro, e principalmente para quem curte Need for Speed, é um jogo muito bacana. Eu joguei pouco esse jogo, esse jogo ele estava disponível no e eu baixei ele pelo, pelo, se eu não me engano, pelo, pelo e ali do Xbox. É um jogo bacana, dá para se divertir bastante, mas eu não tenho muito o que falar, porque eu não me aprofundei tanto na história, beleza? E mais uma notícia, player, eu fiz um vídeo, vou lançar ele amanhã, possivelmente, sobre a Playstation Network Collection, que a Sony anunciou neste mês de setembro. Que é aquela assinatura onde você vai ter pelo menos 18 jogos retrocompatíveis de PlayStation 4 e alguns exclusivos. Então eu vou trazer né, informações ali sobre quem é elegível, quanto que é, se vai, se vai funcionar PlayStation 4 ou não. Então são, são, é, são informações bem interessantes aí sobre esse plano né, do PlayStation Plus Collection, beleza? Se você pretende aí seguir para a nova geração. Então eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Valeu e fui!